Quer ficar com o peitoral durinho? Vou te ensinar uma dica que você vai gostar. Eu sou professor de júnior. Preciso que você pegue uma garrafa PET ou mesmo um bezinho. Eu tenho o meu pezinho aqui. E eu vou explicar a vocês como é que é simples fazer esse exercício em casa. Você vai segurar o seu peso com uma das mãos. Depois vai vir com a outra e segurar dessa forma. Assim como eu estou segurando o peso. À frente. Estica ambos os braços. Agora, flexiona os braços, trazendo o peso mais próximo possível do teu peitoral. Estica. Quando você fizer a extensão do seu braço, contrai a musculatura do peito. Então, trouxe o peso o mais próximo possível, estiquei, contrai a musculatura do peito. Volta. Contrai. Volta. Vamos fazer uma contagem de até 8. Vamos lá. Três, dois... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Macete, para você poder entender como é que funciona. Quando você trouxer o peso mais próximo possível, você vai estar trabalhando bíceps e tríceps. Além de trabalhar também a musculatura das costas. Quando você faz a extensão que estica o braço, observa, agora o peito, esticou, contrai o seu peitoral. Então, o miolo do seu peito vai ser contraído. Aí você está trabalhando as fibras musculares do grande peitoral que é toda essa região dica como essa você só encontra aqui no canal passo a passo para você fazer em casa com total segurança vídeo todos os dias aqui no canal muito obrigado pelo seu carinho e se você quer emagrecer se você quer ter ganho de massa magra tirar aquele excesso de barriga entre em contato com o número do whatsapp fala com o nosso nutricionista ou com a Daniela promocionar o cardápio para você ter o um máximo de benefício até nosso próximo encontro